Começar o processo pedagógico com aquelas perguntinhas filosóficas. E a pergunta é a seguinte, os cactos fazem fotossíntese? Os cactos conseguem fazer respiração? E aí já deu um, já deu um tchutchu aí no teu cérebro porque você está pensando, poxa, é verdade, os cactos não possuem folhas. Na verdade possuem, mas são folhas modificadas na forma de espinhos. E esses espinhos não irão executar nem fotossíntese e nem respiração. Mas aí é que está a pira, é aí que está o milagre da adaptação. Porque nesse caso, os cactos irão respirar e fazer fotossíntese no seu caule. É no caule dessas plantas que nós vamos encontrar os estômatos para fazer trocas gasosas. E é no caule dessas plantas que nós vamos encontrar células com cloroplastos e também com mitocôndria para fazer tanto fotossíntese quanto respiração. Aliás. Dois processos metabólicos que estão intimamente ligados. E este será o grande tema dessa nossa videoaula. Por isso, bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta, tem ponto de compensação luminosa pra você. A essa altura da sua vida, eu acredito que você já saiba o que é respiração celular. Bora fazer um remember aí, bora fazer um remember. Eu pego na respiração celular um açúcar, geralmente representado pela glicose, junto esse açúcar com o oxigênio e aí vou produzir gás carbônico, vou produzir água, mas principalmente vou produzir ATP. E a respiração celular irá ocorrer naquela organela famosa conhecida como mitocôndria. Já a nossa amiga fotossíntese, o que que vai acontecer? É um processo que vai utilizar gás carbônico, água, energia luminosa para fabricar açúcar. E claro, além de fabricar açúcar, produz oxigênio e também um pouco de água. Nos seres eucariontes, a fotossíntese vai acontecer onde, hein? Aquela organelinha citoplasmática, nome, nome, nome. Isso mesmo, ela vai acontecer nos cloroplastos. Perceba então que a fotossíntese, se você olhar aqui, a fórmula da fotossíntese, ela é o contrário da fórmula da respiração celular. Por quê? Porque enquanto a fotossíntese será um processo de produção de açúcar, ou seja, um anabolismo, a respiração celular é um processo de quebra do açúcar, ou seja, um catabolismo. Tá confuso? Entendeu? Não entendeu? Vou te mostrar uma imagem. Vamos imaginar o seguinte, um dia maravilhoso, num bosque, um solzinho bem bacana, e claro, a planta está ali, com os pôneis coloridos, tudo muito lindo e maravilhoso, um riachinho, mas na verdade o que está acontecendo? Essa planta está fazendo fotossíntese durante o dia. E olha que legal, para fazer fotossíntese, ela vai usar dióxido de carbono, CO2 para os íntimos. E esse CO2 que ela usa, vem de onde? Vem da respiração celular, que acontece nas mitocôndrias. Aí, ela vai usar ATP também, e vai produzir na fotossíntese, oxigênio e também açúcar, que a gente vai representar aqui, como sendo a glicose. E aí que vem a pira do processo pedagógico. Porque esse oxigênio que é produzido na fotossíntese, ele vai lá para a mitocôndria. Ó. Ele vai ser utilizado na mitocôndria. Junto com esse açúcar, que vai lá para dentro da mitocôndria na forma de ácido pirúvico. Então repare que essas duas organelas e esses dois processos estão diretamente relacionados. Durante a noite, a planta para com a fotossíntese, mas ela continua a fazer respiração celular utilizando o oxigênio e açúcar que foi acumulado durante o dia. Essa relação entre a fotossíntese e a respiração celular é que vai definir o que a gente chama de ponto de compensação luminosa. O ponto de compensação luminosa, que aí a gente vai usar a sigla PCL, também pode ser chamado de ponto de compensação fótica. E aí a sigla vai ser PCF. Bem óbvio, bem tranquilo. O que, que é esse momento? É aquele estágio em que toda a quantidade de gás carbônico que está sendo produzida pela mitocôndria através da respiração celular está sendo consumido pelo cloroplasto através da fotossíntese. Para ficar mais fácil para você entender, o ponto de compensação luminosa nada mais é do que aquele momento em que a taxa de fotossíntese é idêntica à taxa de respiração da planta. Presta muito atenção nesse gráfico aqui, famosaço, famosaço, você tem que guardar ele. Então nós temos aqui, ó, velocidade da fotossíntese por intensidade luminosa. Conforme eu aumento a intensidade luminosa até um certo ponto, eu aumento o quê? A taxa de fotossíntese que está sendo representada por essa linha azul. Aqui nós temos a quantidade de gás carbônico produzido pela respiração celular. Respiração celular está aqui em verde. Perceba que numa planta a taxa de respiração ela é constante, independente da intensidade luminosa, ela é constante. Já a fotossíntese, ó, ela vai variando conforme você vai aumentando a intensidade luminosa até um certo ponto depois ela fica constante, claro, porque aí ela atingiu o ponto de saturação luminosa que eu já comentei em outra aula. Agora olha só que legal, vou pegar um ponto especial. Olha esse ponto que eu vou pegar aqui, olha aqui ó. O que que você, jubialuna e jubialuna, está observando nesse ponto aqui? Você está observando que a taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração celular. Aqui você está vendo o ponto de compensação luminosa, ou o ponto de compensação fótica, dessa planta. Então nesse momento aqui, tudo aquilo que ela está produzindo na fotossíntese, está sendo consumido pela respiração celular. E tudo que está sendo produzido pela respiração celular, está sendo consumido pela fotossíntese. Ai Bilu, Bilu, me traduz isso, é simples. Todo aquele gás carbônico que a respiração celular está produzindo é consumido pelo cloroplasto na fotossíntese. E todo aquele oxigênio que é liberado pelo cloroplasto está sendo consumido por quem? Pela mitocôndria ou pelas mitocôndrias. Nesse estágio aqui, quando a planta está no seu ponto de compensação luminosa, ela não irá fazer trocas gasosas com o ambiente. Por quê? O que ela precisa de oxigênio ela tem ali, e o que ela precisa de CO2, ela também tem ali dentro dela. Então ela não vai pegar nada da atmosfera e nem liberar nada para a atmosfera. Esse é aquele momento, é tipo aquela pessoa que não está emagrecendo nem engordando, ou seja, tudo aquilo que ela está comendo, ela está consumindo na sua respiração celular. Esse é o ponto de compensação luminosa. Agora, vamos pegar um outro ponto Abaixo do ponto de compensação luminosa dessa planta. Nesse caso aqui, o que, que você está observando? Uma intensidade luminosa menor, e aí a taxa de fotossíntese ela é o que? Ela é mais baixa do que a taxa de respiração. Traduzindo, a respiração precisa do que? Precisa de oxigênio. Mas a fotossíntese que está acontecendo nesse momento não é suficiente para dar todo o oxigênio que a respiração precisa. É por isso que a planta, nesse caso aqui, vai precisar pegar oxigênio da atmosfera. Por outro lado, a respiração, como é mais alta que a fotossíntese, ela está produzindo muito CO2, que a fotossíntese não está o quê? Não está consumindo. Então nessa situação, esse excesso de CO2 vai sair por onde? vai sair pelo estômago, então nesse ponto aqui a planta consome oxigênio atmosférico e joga CO2 para essa atmosfera. É nesse ponto aqui que a planta está competindo contigo por oxigênio. Esse ponto aqui é tipo uma pessoa que está fazendo regime, ou seja, ela está comendo pouco, mas continua gastando muito. Se a planta ficar muito tempo aqui, ela vai se ferrar. Agora, bora fazer um pontinho aqui em cima, ó. Se você observar esse ponto aqui, ele está acima do ponto de compensação luminosa dessa planta. O que que significa? Aqui nesse ponto, nós temos uma intensidade luminosa maior. Nesse ponto aqui, a taxa de fotossíntese está maior que a taxa de respiração. E aí, Filosofa Cujube, se a fotossíntese está mais alta que a respiração, primeiro, o que está sendo produzido em excesso aqui? Oxigênio. E esse oxigênio, a, a respiração não está dando conta de usar todo ele. E aí o que, que acontece? Esse oxigênio é liberado para a atmosfera. A planta também, nessa taxa aqui, nesse ponto, nesse momento aqui, ela está produzindo mais açúcar do que aquele açúcar que pode ser o quê? Oxidado na respiração celular. Então está sobrando matéria orgânica. Por sua vez, aquele CO2 que está sendo produzido pela respiração não é suficiente para a planta. Então ela precisa de mais CO2. E aí ela vai pegar de onde esse CO2? Vai pegar da atmosfera. Tá vendo que maravilha o que está acontecendo aqui? Somente quando a planta está nesse ponto aqui, num ponto acima da sua respiração, é que ela está liberando o oxigênio para a atmosfera e pegando o que da atmosfera? Gás carbônico. É esse momento aqui que a planta é aquela planta que você conhece. Porque geralmente você só conhece o que? Ah, a planta faz o que? Ela tira CO2 da atmosfera e joga oxigênio. Banana! Não é sempre assim. Não é sempre assim, é só quando ela está acima do seu ponto de compensação luminosa. Porque se estiver no ponto de compensação luminosa, não acontece nada. Se estiver abaixo, já era. Também ela vai tirar o que da atmosfera? Também vai tirar o oxigênio. E te digo mais, só quando a planta está acima do seu ponto de compensação luminosa, é que está sobrando matéria orgânica para ela crescer. É nesse ponto aqui que a planta consegue crescer, que está sobrando matéria orgânica, para ela formar amido e botar lá nas suas raízes, no seu caule como reserva. É como aquela pessoa, esse ponto aqui é aquela pessoa que está o quê? Comendo mais do que gasta na sua respiração. E geralmente essa pessoa vai o quê? Vai engordar. A planta quando faz isso, ela não engorda, você não vai ver uma planta gorda andando por aí. Mas ela faz o quê? Ela cresce. Quando ela está acima, guarda isso, eu vou olhar no teu olho aqui, ó. quando a planta está acima do seu ponto de compensação luminosa, ela cresce. E digo mais, isso aqui ó, pode variar ao longo do dia. Então no início da manhã a planta pode estar tá nesse ponto, fazendo mais respiração do que fotossíntese, ali para as 10 da manhã, respiração e fotossíntese estão, estão iguais, e aí meio-dia ela chega no auge. É só nesse momento do dia aqui, que essa planta finalmente irá crescer. Agora, quero te mostrar uma situação especial. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, olha aqui, ó. Esquece essa linha verde da taxa de respiração que está nesse gráfico. Eu vou fazer uma outra taxa de respiração. É uma outra espécie de planta, não é essa aqui. Vamos pegar uma outra. Só que eu estava falando de uma, de uma espécie, agora eu vou falar de outra espécie, onde, olha só a pira do, do processo pedagógico. A taxa de respiração da planta tá aqui em cima, ó, tá aqui em cima. Logo, essa planta aqui, deixa eu pegar aqui um vermelhinho, ela tem o que? Um ponto de compensação luminosa alto. Olha só, precisa de uma intensidade luminosa mais alta para isso acontecer. Aí eu te pergunto, uma planta que tem um ponto de compensação luminosa alta, vive onde? Onde que ela vive? É uma planta que vive em local muito iluminado ou pouco iluminado? Responde aí. Claro, são plantas de sol. São aquelas plantas que a gente chama de plantas heliófilas. Hélio, sol, fila, amiga. São amigas do sol. Precisam de muita luminosidade para ficarem acima do ponto de compensação luminosa para poderem crescer. Então são aquelas plantas que vivem no deserto, plantas do cerrado, são aquelas plantas que vivem no topo de uma vegetação, são plantas que possuem folhas grossas, plantas que falam assim, ei sol, vem em mim, manda muita luz, porque só assim eu consigo passar o meu ponto de compensação luminosa e consequentemente crescer. Agora, olha essa outra Situação, fazer uma outra taxa de respiração, olha só a taxa de respiração dessa outra espécie de planta, ó, baixinha, hein? Logo nessa planta aqui, o que, que você está observando? Que o ponto de compensação luminosa dessa espécie é baixo, é mais baixa que essa daqui e é muito mais baixa que essa daqui. Então essa planta, além de ter uma respiração baixa, ela também, ó, consegue chegar no seu ponto de compensação luminosa com pouca luz. Logo, plantas que têm esse PCL aqui, vivem onde? Vivem onde? Elas vivem em locais sombreados. São aquelas plantas que a gente chama de plantas umbrófilas. Umbro, sombra. Fila é o quê? Amiga, são amigas da sombra, são aquelas plantas que vivem na parte de baixo da floresta, são aquelas plantas que você pode criar dentro da sua casa, que não precisa de muita luminosidade, e mesmo assim elas conseguem crescer com pouca luz, tipo aquela planta comigo ninguém pode, que é uma planta tóxica, você tem dentro da sua casa, aí seu cachorro comer, ele vai morrer. Então olha só, uma planta de sombra, ela tem o PCL baixo, é tipo aquela pessoa que tem o um metabolismo mais lento, uma planta de sol ela tem o PCL alto, é aquela pessoa agitada, é aquela pessoa que tem o metabolismo acelerado. Tipo eu quando tinha 17 anos, né, aquela pessoa que come que nem uma louca e aí ela não engorda, ela não consegue crescer, ela tem que comer muito mais para poder crescer. Eu quando tinha 17 anos era assim, parecia um cabide carregando a roupa, magrinho, magrinho, mas comia muito, meu tio dizia que eu tava com verme, era que dói, não que eu seja bonita agora, mas eu tinha muito problema porque ninguém queria namorar comigo, hum, ninguém, ninguém queria, porque o jube era um cabide. Exercicinho Joe, exercicinho Joe, bora ver como esse assunto é cobrado nas provas? Momento olho de tigre. Exercíciozinho Joe, vem em mim. O plantio de árvores é um valioso ensinamento às gerações futuras com vistas a contrabalancear os efeitos em nosso planeta, do acúmulo de gases nocivos, gases ruins, à atmosfera. Considerando as taxas de fotossíntese e as trocas gasosas das plantas com o ambiente através dos seus estômatos, observe o gráfico abaixo e as afirmativas que se seguem. Então nós temos aquele gráfico que eu te falei que é famoso, do ponto de compensação luminosa, né, vamos já achar esse ponto? Em que momento a respiração e a fotossíntese será igual nessa planta? Aqui ó, no ponto B. Então já vou marcar esse ponto B que a gente já sabe que aqui é o ponto de compensação luminosa, ou fótica, como ele está chamando, dessa planta, dessa espécie aqui. Bora ver as alternativas. Plantas de sombra, qual o nome? Umbrófilas, possuem ponto de compensação fótico mais baixo que as plantas de sol. Isso mesmo. Planta de sol, vai ter o ponto de compensação aqui em cima, planta de sombra, o ponto de compensação vai ser aqui embaixo. Pois necessitam de intensidades luminosas menores. Exatamente, essas plantas conseguem, com pouca luz, já atingir o seu ponto de compensação luminosa, e aí com um pouquinho mais de luz, elas já conseguem crescer. Então aqui bota um V, um V da vitória, V da vitória. Bora para outra. Quando todo o gás oxigênio liberado na fotossíntese, é consumido na respiração celular, a planta não mais realiza trocas gasosas. O que que ele está dizendo aqui? É quando ela atinge o um ponto de compensação luminosa, a planta não irá fazer trocas gasosas com o ambiente. E aí ele, e aí ele continua, independente da intensidade luminosa? Não, claro que depende, porque se a planta está aqui e eu colocar um pouquinho mais de luz, ela já vai fazer mais fotossíntese do que a respiração celular, e as coisas vão mudar e aí ela passa sim a fazer trocas gasosas com o ambiente por isso que essa alternativa está falsa né o ponto de compensação fótico mesma coisa que ponto de compensação luminosa mostrado em B representa a intensidade luminosa que as plantas necessitam receber diariamente para poder crescer mentira para planta poder crescer ela tem que receber uma intensidade luminosa maior que o seu ponto de compensação. Então está errada, bota um falciane aqui também. Próxima, se a intensidade luminosa for inferior ao ponto de compensação, se for aqui para baixo, a matéria orgânica produzida com a fotossíntese será insuficiente para a planta crescer. Perfeito, quando a planta está abaixo do seu ponto de compensação fótico luminoso, ela não consegue crescer. Se ela quer crescer, tem que estar tá onde? Tem que estar tá acima. E para conseguir estar acima, ela precisa do que? Precisa de luz. Precisa de intensidade luminosa. Então bota aqui, bota um V da Vitória. Sob condições ideais, as taxas de fotossíntese aumentam até atingir o ponto de saturação luminosa, que aqui está representado por A. Que é o ponto de, de saturação luminosa. O que, que significa isso? Pode continuar dando luz para a planta a partir desse ponto? que ela não vai aumentar a sua taxa de fotossíntese. E aí ele diz o seguinte, ó, mostrado em A, no qual deixa de aumentar exatamente, a partir desse ponto pode ficar dando luz, é isso que ele está falando aqui, pode ficar dando luz para a planta que ela não irá aumentar a sua taxa de fotossíntese. Bota aqui o quê? Um V da vitória! Então o gabarito fica aqui, ó, V, F, F, V, V, moleza, hein? Então não se esqueça que o ponto de compensação luminosa é aquele momento em que a taxa de respiração é igual à taxa de fotossíntese. Lembrando que nas plantas heliófilas, aquelas que gostam de sol, o PCL é alto. Já nas plantas umbrófilas, aquelas plantas que gostam de sombra, o PCL é baixo. No mais, lembre-se sempre. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Lembre-se que não tem nada no mundo que coma mais tempo de vida do que a procrastinação. Quando você procrastina, você está deixando de viver. Maravilha! Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço, tchau!